Você acredita no ser humano? Acredito. Demais. Demais. Acredito demais no ser humano. E acredito demais nos extraterrestres. É. Eu já vi três discos voadores. Isso sem blague, quer dizer? Sem blague. Já vi é. três discos voadores. É. Como e... é que foi isso, Chico? Não, não vai avisou... que você está maluco? Né? Não. Eu... <risos> e conversei com o comandante Tavares, aposentado. E me disse, Chico, em cada dez viagens eu vejo sete. Aqui é, é proibido falar. Acredito demais. Como é que foi essa? Uma vez eu vim no meu sítio, eram dois pratos de alumínio e tal, mostrei até para os Zelito, para o meu irmão. Outra vez eu fui, eu estava em Natal, no Hotel Reis Magos, e fui lá fora para ver. Se amanhã fazia sol e tal, quando eu olhei para ver se estrela, aí vi lá no fim, como se fosse no leme, aquela coisa assim, balançando, laranja, aí aquela coisa veio, ficou vermelho e balançando no posto 6. Aí chamei o Manuel da Conceição, daqui a pouco até o inteiro estava vendo, todo mundo na janela, ele subiu, ficou azul, ficou verde, até que foi embora. Um dia eu ia buscar uma pessoa no aeroporto, em Salvador, o avião chegava às 6 às da manhã. Eram cinco e quinze, eu estava indo para o aeroporto, estávamos indo eu um amigo meu, num táxi, e ele disse, o avião já está chegando. Aí eu olhei e falei, se for redondo, tá. Aí ele olhou e disse, rapaz, é um desvoador, assim, a 300 metros. O chofer não dirigiu mais. Ele, esse amigo meu levou o carro até o aeroporto. E aquele disco enorme, enorme, tudo iluminado, e ele foi embora, e quando ele saiu, assim como se fosse do cano de descarga, caiu uma coisa feito cristal, feito prata, é, como se fosse a descarga, em vez de fumaça, saiu isso. Então, depois de ter visto isso, eu não, não tá acredito. acreditar, <risos> mas o ser humano, apesar de ser de uma fragilidade de dar pena, porque nós somos fragilíssimos, haja vista que um cisco no seu olho tira você é. da vida o dia inteiro. Você passa o dia sem saber o que fazer com tipo, aquele cisco no olho. Uma topada, né? O ser humano é muito frágil. Apesar disso, o, o ser humano é capaz de inventar uma máquina como o computador, é capaz de inventar um, um, uma máquina como cápsula espacial e é capaz de amar né? é capaz de amar é verdade é capaz de amar e é capaz de, de, de, de sofrer é capaz de entender é, ele é capaz de raciocinar de criar eu acho que o progresso que o mundo teve de depois da guerra para cá foi mil vezes maior do que o progresso que o mundo teve atrás sabe negócio de informática, então é um absurdo, Isso. que a cada seis meses tem um novo, um negócio novo, e aquilo que você tem, que há seis meses foi vendido a você com uma grande novidade, nem fabricam mais. Chico, você estava tá contando assim o teu lado místico, né? Você tem medo da morte? Não, eu tenho raiva da morte, né? Porque a, a morte, eu não posso ter medo, não adianta ter medo da morte, porque a morte é a única certeza que a vida nos dá, né? Não tem outra... A gente nasce sabendo de uma única coisa, que um dia vai morrer. Mas eu acho, eu tenho medo da morte de um filho. Eu tenho muito medo, eu tenho um pavor. Eu só peço uma coisa, que é que eu morra antes deles. Seguindo a lei natural da vida. Eu não sei o que aconteceria perdendo um filho, não sei. Roberto, realmente eu não sei o que seria de mim. Eu acho que a morte é inevitável. Tenho um medo de morrer dando trabalho às pessoas, bota o chico no sol, tira o chico do sol, aquele negócio. Eu, eu, eu, eu acho que, que pela pessoa legal que eu sempre fui, eu merecia morrer dormindo. Eu tenho uma inveja na vida que é a morte do Chaplin, que morreu dormindo na noite de Natal. Mas ele mereceu. Então. Eu tenho medo da morte, do tipo de morte que me será dado, sabe, uma morte... E deixar a vida, né, o pior é isso. É, eu vou te contar uma história que é muito interessante, sobre a morte que o padre Quimberé, em Maranguape, que estava com 97 anos, já para morrer, desenganado, e o bispo foi visitado. Isso serve até para fechar o programa. Uhum. O bispo foi visitado e disse, padre Kinderé, estou com muita inveja do senhor, porque o senhor está tão perto de atravessar os umbrais do paraíso, conversar com Jesus e ver a face de Deus. Ele disse, é, mas Maranguape é tão bonzinho. Até os Estados Unidos. Sim, o Leire.